Está a entrar bem no cenário. Ok. cabelo está. Olá, it's me, Thaia João. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre cabelo. Eu deixei de falar sobre cabelo no meu canal porque eu realmente queria trabalhar no meu cabelo, conhecer melhor o meu cabelo, porque o meu cabelo está sempre em mudanças. Especialmente nesse ano, houve muitas mudanças com o meu cabelo. Então, vamos logo para o vídeo. Então, para quem não conhece, esse é o meu cabelo, 4B, 4C, mas ele está mudando de texturas, então eu vou dizer que ele é 4B, 4C, porque é realmente o que eu vejo e o que eu sinto na maioria. Mas há partes do meu cabelo onde há cachos, sim, há cachos, se eu encontrar uma foto vou deixar aqui, mas se não encontrar, já, é yeah, tem que me acreditar, mas há partes onde há cachos, há caracóis, que não são pequenos. Vou mostrar uma foto de 1 de outubro. Vou mostrar como o meu cabelo estava. No início da minha jornada capilar eu gostava muito de usar gel, gostava muito de usar um, coisas para definir o cabelo porque eu via que todas as influencers faziam isso, todas as youtubers faziam isso e eu queria ter o cabelo assim, caracolado. Mas depois, com o tempo, eu não quis saber mais disso. Então Move. Vou apresentar o meu cabelo. O meu cabelo é 4B, 4C, na maioria. No meio ele é um pouquinho mais denso e tem uns caracóis, uns cachos. Eu tenho a porosidade baixa, significa que eu tenho que trabalhar um pouquinho mais para receber hidratações e água para o meu cabelo. E os métodos que eu uso para combater essa porosidade baixa não é combater, mas ajudar, ajudar meu cabelo a receber todos os nutrientes, toda a água que eu quero dar é por via de usar máscaras aquecidas, assim como em baio-maria, ou usar água assim morna quando estou a lavar o cabelo, não uso água fresca, porque as cutículas fecham e eu não estou a fazer praticamente nada. O cabelo tem a tendência de ficar liso, hum, vocês devem estar a pensar, como assim cabelo do 4B, 4C, mas tem a tendência de ficar liso? se eu usar um certo penteado sempre sempre sempre sempre meu cabelo vai começar a ficar liso e eu tenho que deixar meu cabelo assim fora por um tempinho para combater isso e eu acho que é uma textura meio estranha de estar assim crespo mas liso ao mesmo tempo e quando eu faço os meus puffs normalmente ele não fica assim tá ele fica espigado fica meio espigado e eu não gosto disso e para fazer o puff um, a corda, né, ou o punho que eu uso começa a escorregar da cabeça e eu não preciso disso ninguém precisa disso eu deixei de, de medir o meu cabelo há muito tempo, eu agora reparo apenas na densidade do cabelo eu vejo do volume do meu cabelo eu estou mais focada no, na densidade do meu cabelo no crescimento do meu cabelo e não tanto o comprimento porque Pra ser sincera, eu uso o meu cabelo assim ou em afros, então se não estiver cheio, se não estiver assim com aquela densidade que eu gosto, não faz sentido porque eu não estico o cabelo, eu não uso cabelo liso. Eu vou deixar aqui algumas fotos de julho até 2021, né? estamos em 2021 e vocês vão ver a diferença no cabelo e eu vou mostrar as dicas, eu vou partilhar com vocês as minhas dicas para ter esse cabelo volumoso, para ter esse cabelo saudável porque antigamente meu cabelo não estava assim tão saudável crescia mas não crescia da forma que eu realmente queria que ele crescesse vou começar com as dicas eu não vou enumerar as dicas aqui porque sempre que fico a enumerar as coisas eu depois esqueço e começo a lançar números completamente diferentes que não tem nada a ver com o que estou a dizer yeah. então, deixar o teu cabelo em paz isso foi algo muito difícil para mim porque eu gosto sempre de mexer com o cabelo, fazer penteados, fazer isso, fazer aquilo. E eu tive que aprender a deixar o meu cabelo respirar e evitar uh, manipular o cabelo com pentes finos, especialmente. Pentes finos, escovas e essas coisas assim. E se eu usares uma escova, é melhor usar uma escova dessas. Essas escova assim, porque ele é flexível e... Eu vejo que ele embaraça muito bem o meu cabelo e ele dá um meio, ele dá um pouquinho de volume ao meu cabelo. E quando eu faço puxinhos também uso essa escova, mas também eu não faço muito os puxinhos porque isso cortou o meu cabelo, isso fez com que o meu cabelo partisse. Evitar usar puxinhos muito apertados e usar mesmo puxinho toda hora. No meu cabelo, pelo menos, é eu quando usava puxinho, eu usava puxinho aqui embaixo, né? Aquele, aquele puxinho assim baixo. meu puxinho preferido é aquele puxinho baixo. Aquele todo lambido. Yeah, você já, vocês já sabem. Aquele puxinho é um bem, bem, bem bala. Já, yeah, eu gosto de usar esse puxinho. Então, o que aconteceu? Eu usava o puxinho toda, toda hora. No mesmo sítio. Por vezes nem tirava o punho. Apenas tirava o tutiço. E depois, no próximo dia, pegava o tutiço e metia de novo. meu cabelo partiu. E partiu mais atrás e Infelizmente o meu cabelo na parte, naquela parte já está a crescer e está um pouquinho mais comprido. Mas as pontas do meu cabelo ficaram muito muito fracas e tive que deixar de fazer puxinho por um bom tempo. Eu só faço puxinho já quando é algo muito rápido e tenho que fazer algo muito rápido, mas tento não usar puxinhos por muito tempo e dias seguidos. Evitar usar esses tutiços de algodão porque seca o cabelo e parte as pontas. Um tempo É muito importante saber a porosidade do cabelo eu vou explicar porquê. A porosidade do teu cabelo pode identificar formas de como hidratar o teu cabelo e como aplicar os cremes. Eu como tenho a porosidade baixa, eu sei que tenho que adicionar um, água morna nas minhas hidratações e tenho que ficar um tempinho com as hidratações para entrar bem no meu cabelo, porque as minhas cutículas estão para baixo. Eu vou deixar aqui uma foto para terem uma noçãozinha do que estou a dizer. Uma coisa que eu posso dizer que ajudou bastante nessa parte de tentar crescer o cabelo foi usar os mesmos produtos. Para quem me segue no Instagram desde o início, sabe que eu quando fui para Barcelona andei muitos produtos e antes de sair de Barcelona eu tinha muitos produtos e eu ficava a usar troca, troca, troca, troca, troca, troca, troca, cada semana era... Um produto novo. Ano passado eu vi tanto crescimento no meu cabelo quando deixei de usar tantos produtos e eu fiquei apenas com um produto. Mas quando eu estou falando de produto, eu referir a máscaras, e eu vou mostrar a máscara que mais tem me ajudado, e infelizmente vou ter que trocar porque <risos> sabem, eu não sou rica e estou sozinha aqui, então eu não posso estar a gastar assim como se estivesse na casa do meu pai. <risos> Yeah, então não posso estar a gastar assim, muito dinheiro em produtos porque realmente essa máscara custa um pouquinho. Eu ainda tenho um pouquinho de máscara aqui. Antes de, de, de dizer qual é a máscara, está aqui. Podem ver que tem um pouquinho de máscara, mas eu não acho que é suficiente para o meu cabelo. Mas essa é a máscara da Mayel Organics, que é de alecrim, biotina e... Yeah. Alecrim e biotina. Essa máscara cheira muito, muito bem, deixa o meu cabelo muito forte, deixa o meu cabelo tão cheiroso, epá, é tudo de bom. E aqui nos ingredientes há tantos óleos bons que eu gosto, né? Mas eu não uso por causa do cheiro, tipo óleo de... Um, o que é que Óleo de alho, óleo de gengibre, essas coisas, tem aquele cheiro forte, né? Eu não, eu não gosto de me aventurar. Com isso. Já há muito tempo que eu, eu uso esse creme da, da Novex, que é o Santo Black Poderoso. E antigamente eu também usava muito o creme da Cantu, o Coconut Curling Cream e da Shea Moisture. Mas eu decidi cortar aqueles cremes um, porque eu dei conta que meu cabelo estava ficando mais, mais seco, ficava com brilho, ficava com to, todos os indicativos que meu cabelo estava hidratado. Mas quando eu pegava, fazia aquele... Quando eu pegava, fazia aquele barulho e sempre que eu metia mais creme uh, no cabelo, ele sentia-se muito pesado e... Eu estava a ver que estava a faltar. Então, eu comprei há pouco tempo e estou a usar esse creme da Novex, que é o Dr. Ricino. Esse creme não é tão tão pesado, mas não é tão tão leve, então vou poder adicionar o cab no cabelo. Eu sei que o meu cabelo está a comer e não só estou a pôr por cima assim. Usar estilos protetores, que realmente são estilos protetores. Eu no ano passado, e até há pouco tempo mesmo, eu estava a usar a tranças. Mas me levou muito tempo para entender quais são as tranças que o meu cabelo realmente gosta. Eu sei que eu posso usar box braids, eu sei que eu posso usar knotless braid, mas eu sei que não posso usar corduletes, não posso usar rastas ou algo do gênio e não posso fazer tranças com... Meu, tipo, não posso fazer virado, duas viradas e ficar assim por muito tempo, porque o meu cabelo acaba por partir. Mesma coisa com os corduletes, meu cabelo sai e começa... Meu cabelo fica muito exposto. que Viradas me dão muita comichão e fico a coçar, coçar, coçar, coçar, coçar e eu não tenho maneiras de coçar. Então, quando eu coço, eu coço de verdade e aquilo começa a arrancar os fios e nós não queremos isso porque isso corta o cabelo e... Yeah. Ter uma rotina que encaixa com o teu cabelo e a tua vida. Eu antigamente ficava muito tempo a... na casa de banho, né? escolhia um dia numa semana para hidratar e fazer tudo como é o cabelo. Mas a verdade é que sim, nosso cabelo precisa de, de, de cuidados, mas nem sempre é da forma que nós pensamos, porque nós estamos habituadas a ver as influencers no YouTube, no Instagram, a passar um dia a tratar só do cabelo, mas nem sempre é isso. Eu pelo menos, no início, gastava mais de 4 horas para tratar do cabelo. Hoje em dia não. Então, pego o olho, meto, faço massagens, e depois tiro, ponho a minha máscara, ponho um pano, amarro e depois lavo o cabelo e não demoro mais de duas horas hoje em dia por causa disso. Normalmente um, eu sinto muita preguiça de, de lavar o cabelo, então por isso leva mais tempo, porque eu fico a fazer outras coisas como cozinhar, arrumar. E, yeah. e uma coisa que eu retirei do meu wash day foi a utilização de condicionador eu não uso condicionador, eu raramente uso condicionador eu só uso condicionador quando eu vejo que tem extra produto aqui e aí mas isso é muito raro porque eu nem compro porque eu sinto que condicionador realmente não me ajuda da forma que eu aplico a minha máscara uh, faço com que a hidratação realmente penetre nos meus fios e eu não gosto de fechar as cutículas antes de, de pôr o creme, porque essa é a função da, da, da, do condicionador. O condicionador tem a função de fechar as cutículas para, uh, para encapsular... Como? Encapsular? Encapsular? É para vou usar a palavra encapsular. Encapsular a hidratação no cabelo. Eu, eu sinto que preciso ainda de ter esses fios abertos para receberem o creme uh, que vou usar depois. E como, é, como eu estou a usar mais esses cremes líquidos, eu sinto que é mesmo muito importante ter essa abertura das cutículas para receber bem os meus cremes. Usar cremes mais líquidos. Se tiver o cabelo 4C, 4B, se tiver o cabelo mais crespo, seco, eu aconselho a usarem cremes líquidos, como esse creme aqui. Ele não é tão líquido que escorrega assim na palma da mão não. Quando sinto que o meu cabelo está seco eu não vou correr logo para o creme da Cantu ou creme da Chia Moistre, porque eu sei que é muito, muito pesado e meu cabelo não vai absorver aquilo e vai apenas ficar por cima e meu cabelo vai ficar mesmo seco de verdade. Então, eu uso esse creme líquido da Novex e depois o meu cabelo absorve aquilo. O que eu fazia antigamente era eu adicionava creme líquido mais creme pesado e depois dizia, ok, não vou hidratar mais o cabelo nessa semana, até o dia de lavar o cabelo. E aquilo deixava o cabelo com brilho, mas era apenas brilho, era apenas um make-up assim no cabelo, nada mais. É importante proteger as pontas, porque muitas de nós têm esse problema de... O cabelo crescer bem e rápido, mas nós não cuidamos das nossas pontas e as pontas começam a ficar feias, é sempre bom dar uma atenção especial ao cabelo. Quando se trata das pontas, uma forma de fazer isso é pegar o creme, -né E passar primeiro nas pontas e depois começar. E quando fizeres umas tranças ou fizeres viradas, como eu gosto de fazer, eu vou deixar aqui uma foto do que eu faço quando eu faço viradas. Eu ponho. Eu enrolo as pontas e ponho um, um daqueles ganchinhos, não sei se chamam-se ganchinhos, mas uh, vou deixar aqui a foto, vocês vão saber o que é, e, para proteger as pontas. Deixar de usar calor, deixar de, de esticar o cabelo com um secador, eu tento sempre esticar o cabelo com as minhas tranças ou faço tranças de linha. Tem um vídeo aqui no canal de como fazer tranças de linha para quem quer assistir, né? mas agora eu vou dizer algo que vai parecer um pouquinho contraditório. É importante também esticar o cabelo, manter o cabelo esticado. O cabelo crespo gosta muito de encolher, gosta muito de ficar apertado, gosta muito de calor e abraços. Calor e abraços, né? Nosso cabelo gosta de ficar assim, e quando fica assim, aperta. E quando tentar separar, aí tens um problema. E normalmente nossa primeira reação é pegar pente e começar a pentear como as nossas mães faziam. Mas aquele barulho que nós ouvíamos quando éramos crianças, quando as nossas mães nos penteavam, não é normal! Não! Nosso cabelo não pode fazer esse tipo de barulho. Manter o cabelo esticado, com tranças, tentar fazer penteados que não deixam o cabelo ficar assim, em abraços e amassos. E o vosso cabelo vai agradecer muito, muito, muito por isso. Quando eu estava a usar meus estilos protetores, eu estava a usar as minhas tranças, eu fazia questão de lavar o cabelo um, mas eu não usava creme no meu cabelo, apenas usava um óleo eu usei esse óleo quando eu trazia o cabelo eu no início estava a usar um óleo que não era 100% natural e o cheiro me enjoava muito e eu via que deixava meu cabelo um pouquinho estranho mas depois comprei esse óleo natural aqui Metia o olho aqui na raiz e fazia uma massagem. Eu tentava fazer isso sempre que eu estava que o meu couro cabelo estava muito seco. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem perguntas, se tiverem uh, qualquer coisa a me dizer, podem deixar abaixo ou podem mandar uma mensagem para o meu Instagram que é Tayalhão, Leão. Vou deixar aqui ao lado. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye!